Meus amigos queridos, mais uma vez estou aqui agora na beira da estrada e estou registrando o Daniel mais uma vez com os seus boizinhos, puxando o carro de boi já em, num treinamento para que eles se tornem futuramente animais que puxem os carros de boi aqui, como eles amam fazer isso. Ali está o Daniel, está o um amigo dele. Tá bom, Daniel? belezinho Eu estou indo até lá. Nós vamos passar mais uns minutos juntos. E eu vim aqui, acabei encontrando o Daniel. E vou me adiantar agora que eu vou chegar lá na entrada do sítio dele. O Márcio dos E, você é filho dele também? Sou filho do Sebastião. Mais um dos filhos do Sebastião. Da outra vez eu, que, eu, que eu filmei aqui, você tava comigo? Não, Não tava. Ah, mas agora vai estar, tá, uai. <risos> que bom. Aí, mesmo. mais um dos filhos do seu Sebastião, pessoal. O homem é bom na coisa, hein? Tem uns <risos> filhos abençoados também que dá gosto. E ele falando pra mim aqui agora da Jabuticaba, que essa Jabuticaba já tá quase no período de finalização, né? Tá. Já, pelo que eu tô vendo ali, já tá. Quando as abelhas descobre. É porque já está começando a querer finalizar, ela seca tudinho, né? É. Eu vou lá encontrar o seu subação. ele nem Isso. sabe que eu tô aqui. Eu ele, ele nem sabe que eu tô é aqui. Lá, ele é gostado, ele sim, né? Mas, ô oh, coisa boa. Eu tô, só vou ter que ficar esperto para que o estiver chegando eu quero pegar ele subindo ali. E graças a Deus os comentários a respeito da matéria que eu fiz com ele. Tá muito favorável, viu? É, que bom, ué. Não sei se você chegou a ver. E? Mas tá, muita gente tá vendo. E eu tô muito feliz porque, graças a Deus, a gente tá conseguindo mostrar para as pessoas a, sim, a simplicidade do campo, né? É, muito da, bom. Da eu. forma como deve ser. Olha lá, seu Sebastião tá ali, ó. Ele nem sabe que eu tô aqui, ó. Tá me olhando como todo mineiro desconfiado. Olha lá, ele lá. Tá mexendo ali com alguma coisa, com... Olha lá. Vou chegar mais perto dele. O Daniel, quando eu vi o Daniel, sabe onde é que ele estava? Na curvinha, para quem vai naquela... Naquela empresa que mexe com... Batata Palha. Ah, lá embaixo? É, para lado do seu Deca ali. Ei, seu Sebastião! Você já pode falar, já pode falar assim, ó... Ô, meu povo! Já pode falar assim. Tem muita gente que está gostando do senhor e da sua família. Ô, meus amigos queridos, está aqui o seu Sebastião mais uma vez. Aqueles que enviaram abraço, seu Sebastião, eu vou ser até covarde. Eu não lembro de nome de tanta gente que mandou abraço para o senhor e para a sua família. E olha, tem um que falou assim: por favor, quando você for lá no seu Sebastião, se você tiver a oportunidade, pede para ele falar todos os nomes. Das peças do carro de boi, que é um sonho que eu tenho. Hum. Ele falou, é um sonho que ele tem. foi se der, nós puxamos um carro de boi daquele lá para fora e a gente registra. Tá. Agora deixa eu te cumprimentar, que eu já chego conversando. Como tá é que passada tem passado? Igualmente. Bem. E senhora, Você tá, tá bem? Bom? Tá, tá tudo bem, bem bem. E hoje eu conheci o teu filho aqui que eu não conheci da outra vez, né? Ah, não tinha conhecido. Ele Você está reinando é. aí, fala para mim. Tô... Você está quase é. Deixa eu bom. aprender mais eu um aqui, Sr. Sebastião. Eu observei. Um que ele está falando para mim lá, eu nunca vi isso, então eu tenho que aprender, né? É, o senhor tirou aqui uns brotos, é, né? Tem que tirar um pouco, senão fica muito... Aí a mandioca não engrossam. Ah, é. é, porque fica muito Tira broto. Tira força? Demais. Tira a força da mandioca. Né? Aí o senhor plantou aqui, tirou e é. deu para gado. Aí eu tô tirando e jogando, aí o gado vai comendo. Né? Então, então, esse produto que tem... No, no, no talo? Isso não faz mal pro gado? Não, não faz. Não faz. A turma fala que diz que a mandioca é venenosa, ela não, não sei o quê. Tem a mandioca brava que é. Essa, no caso aqui, não é a mandioca não, brava? essa aqui não, essa aqui é a mandioca. E o ser dengosa? Vem cá, vem, fazer um carinho em você, vem. Vem cá. Não quer vir não? fala falar você senhor uma coisa, viu? Não quer, não quer, não quer. O Seu menino tá vindo ali, seu. Tá vindo? Vem cá, amor, é. vem. Ah, eu quero fazer um dengo, mas você não aceita. Ele tá vindo ali, ó. Eu já parei o carro, já filmei ah, ele, com tá o Daniel, cara. Eu, falei, eu já falei assim... Ele é, gênio, ele bate. é, eu parei e falei assim, ó... Falei pro Madalena, Madalena, ele está indo com o carro lá na frente. Falei, vamos andar ligeiro, que a gente consegue chegar lá antes dele. Eu quero pegar ele subindo aí. Ah, pegar subindo aí. Isso. Aí eu vim, parei e falei, sou eu, mas a Madalena. Chega lá em casa. Falei, mano, nós estamos na sua casa mesmo. Nós <risos> já estamos indo lá já. Falei pro Monserzinho, falei, Monserzinho, quando for lá pras quatro horas, você vai me perder, hein? A me perder que eu vou cair fora, vou lá na casa do Sebastião. Tá certo, Aí é. eu falei assim, tá bom. Aí eu fiz umas coisinhas com ele, que ele não para, né? É. Trabalhando para cá, trabalhando para lá, ele não para. É. Daí nós terminamos o que fazer, ele vai levar o menino dele para tomar vacina. Aí eu falei, eu vou lá na casa do Sebastião agora. Ele falou, então você vai lá que eu vou levar o menino para tomar vacina, então leva. Então estamos aqui mais uma vez hoje, gente. Então eu tava falando com Sebastião, mas eu tava atrás da câmera, agora o Madalena tá me ajudando. Vocês não reparam, gente. Graças a Deus, ó, são quase 39 mil inscritos no canal. Eu, eu tenho que anotar o nome das pessoas que enviam um abraço. Então, me perdoe, me desculpa, meu querido, que pediu para dar um abraço. Ó, oh, deixa eu dar um abraço. Oxe, dá um abraço aí. Dá um abraço, ó, o abraço que você pediu, eu estou dando. E a senhora que pediu também, eu estou dando. Só que eu esqueço o nome, eu não vou lembrar de nome. Mas vamos dizer assim que o nome da pessoa que pediu seja de... É... Antônio da Silva, vai. Sim. Então você, Antônio da Silva, vai, vai representar agora todo mundo, porque eu não lembro. É, eu tô ficando gagado também já, acho que a idade chegou. Mas você já deu o abraço, tá bom? Então agora aqui, nós vamos... Você vai fazer, vai acabar de fazer aqui? Eu já tá pronto. Já tá pronto? Já, já. tirei já... o rapaz do de serviço dele, gente, não, ó. Já tá pronto, eu tava indo já embora. Ele tava desbrotando aqui, ó. Já, desbrotando já, desbrotando já mostrei. Aqui, agora eu tô mostrando outra vez, bem pertinho, pra vocês terem uma noção. Aqui, que belezinha, ó. Se oh. ficar essa brotaiada aí, a mandioca dá muito broto, muita rama. O carrinho de boi vem encantando abaixo. É, né? já vou correr lá. tirando desse jeito aí, ela fica mais... Olha lá, mais gente, um ó melhor, né? Daqui eu consigo escutar o carrinho de boi que tá vindo lá embaixo. Então aquele, carro, aquele carrinho é para treinar os garrotes? É, para treinar. Aquele é. faz o quê? Uma vez por semana? Ah, depende do jeito, né? Conforme, a vez, uma vez por semana, às vezes é mais, às vezes é menos. Aquele companheiro que está lá com ele que eu não conheço, quem é? Aquele é lá, aquele é lá está namorando a... a... A irmã do Dani. A irmã do Dani lá. Ah, tá que beleza. Então já é outro que também gosta. É, ele gosta. mas também nem dá pra, pra puxar um rapaz pra família que não gosta disso, né? Não, aí não tem jeito. Ah, não tem jeito. Vai dar zica. Então onde de zica, já pega um que gosta também. É, não é não? Que você sabe, né? Você bota na sua família um camarada que não fala... Não fala a mesma língua que você fala, não, não, vai, não vai funcionar. Fica meio difícil, Fica meio difícil. E se ele gosta de, de carrear. Tá tudo na família, tudo bem junto, aí. É, é se ele gosta de carrear, então é, tá tudo. tudo certo. Junto, né? Seu Sebastião, como na minha região não é dessa forma, é de outra maneira, e cada região tem um jeito de trabalhar com plantas e até mesmo com animais, eu estou vendo aqui que essas mandiocas estão aí nesse, né, nesse estado aqui, ó. E eu pensei que já estivesse no ponto de colher. Aí o senhor está me dizendo que... É que planta ela... Planta ela... Ela, planta mexe, ela, cama, ela cresce e vai normal, cresce um normal. Um metro, um metro e meio de altura. É. Aí... Aí eu corto ela tudo igual aí. Igual tá aqui, desse ela, jeito. Para ela tornar, brotar de novo. Aí eu tiro o broto, deixo um pouco. Para ela poder... Reduzir mais. Ah, para criar é, força, né? É, criar força mais. Para mandioca. engrossar mais. Ah, engrossar ah. mais a mandioca né? Ali. Olha, rapaz, e geralmente... Porque se deixar aquele mundo de rama, ela não dá uma coisa que presta. Ah, ó, naquele caso ali que eu tô vendo, aquelas três bonitonas ali, ó. Aí, é, ó. Aí tá, tem que tirar né, ali. Tem bem grandona oh, ali, ali. Eu já tirei. Ali já tirou, ah, então. Eu já tirei, já raliou ela, ficou bem lá assim, né? Porque deixar tudo, que com um mundo de rama de mandioca aí ela Fininha, né? Então, quer dizer que aquela rama que eu vou mostrar agora, é, esse aqui, cara. pessoal, ó. Esse aqui, olha só o tamanho da rama, das ramas que estavam, né? É. Ó, olha o tamanho. Então, eu achava, seu Sebastião, que nesse ponto já colhia. Não, a gente tira, né? Você pode até colher, só que aí, aí Vai colher pequenininha, fininha. E ela ó, eu entendi. Força, entendi. Pra ela, ela engrossar e crescer a rama. Então eu Olha que altura. Cortar ela embaixo, pra ela tornar a brotar de novo. Porque ali tá sem jeito até da gente passar no meio. De tanta rama. De tanta rama. E esse aí você vai plantar de novo? Esse aqui, agora eu vou plantar. Então, bem, ela pode, olhar, que ela tá ah. soltando brotinho. Já tá soltando broto, é. Agora, essa aqui agora no começo da semana, vamos plantar esse pedaço aqui, eu preparei ele, né? Olha, aí, Madalena, é essa que por que essa eu pra não, pra eu pra eu pra não sabia. É. Eu, eu imaginava que você plantava, ele ia crescer daquela altura lá e poderia arrancar, mas foi o que ele falou. Você até arranca, mas tá fina. Tá fina, essa aí pode arrancar que tá fina, por causa que tá com esse monte de rama, né? E agora, e agora você fazendo esse desbrota aí, aí, aí ele vai vir com força. Aí ela vem com força e ela engrota mais, né? E tem quanto tempo que o senhor plantou essa daí? Ah, essa aí faz uns... 5 meses, 6 meses plantou, né? É. é. Ah, Mas Deus é... Que coisa boa! Essa aqui eu tirei esses brotos aí, porque eu arranquei esses dias, aí ela tava... não queria cozinhar. Aí eu tirei os brotos, tirando os brotos aí ela cozinha melhor. Ou seja, agora espera, ciência, mas, né? mas vai esperar <risos> quanto tempo agora mais pra ele poder? Não, daqui uns 30 dias pode arrancar ela, é colher ela... É que ela já, já tá boa pra cozinhar, já tá grossa. Já tá mais grossa e tá mole de cozinhar, né? Não, entendi. Oh, mas gente do céu. Eu preciso é, aprender é, mesmo, A gente viu? aprende com o homem do campo, né? É. A gente Todas pensa que da cidade é sabe tanta aprendendo, coisa, né? não então, né? sabe nada. <risos> é. Não, o povo da cidade é estudado assim e pode saber outras coisas. É. Cidade. A cidade de trabalho, mas da roça aí, é o povo da roça que é. entende, as é. repas certas de plantar e é, colher. Verdade. E se tivesse deixado ela com essa rama grande aí, ela até cozinhava melhor. Só que só cozinhava também, né? É, mas agora essa aí, foi cortou, saiu essa brotar nova aí, aí ela fica aguada. Aí ela não cozinha, presta. Por isso que, que, tem, que é. Certo, é. Né? É. tem que esperar o tempo certo, né? Tem que esperar o tempo. Mais essa aí, Madalena, mais uma para nós aprender. Seu Sebastião, eu desliguei a câmera, mas eu agora conversando, eu vou tocar num assunto interessante. É, nós sabemos que tem a lua para cortar bambu, tem a lua para não sei as quantas, tem a lua para isso. E a lua para fazer isso daí? Tem que ser na nova. Para plantar tem que ser pra na nova. Para plantar a mandioca. Para precisa de ter alguma lua específica ou não? Não, não. Para colher não tem problema? Não. Mas para plantar, sim? Tem. É a batatinha mesmo, a batatinha só para plantar. Ela tem que ser na nova também, porque ela é. dá dentro da terra. Ou seja, se não plantar é nessa que... época... Tudo que dá na terra, então, é plantado tem que, que na, ser no... na lua tem nova. Tem que ter é a lua nova. Ah. Agora, outras coisas, aí pode plantar outra lua, né? Que já não vai ter problema. Que aí não tem problema. A Dizem que se cortar o, o bambu... Fora da lua, ele bicha também, né? dá um é, monte de carunchinho, ser, né? Aí tem, aí tem que ser na minguante. Aí é, tem que ser na minguante, não caruncha. Aí não caruncha, né? E se for fora da minguante, ele vai carunchar. Ele vai dar na crescente, na nova, ou na cheia, ele... Ele vai dar caruncho. vai é dar caruncho. Tudo. Pois é, gente. Tá vendo? Por isso que eu falo, senhor Sebastião, eu gosto do, do povo da roça por conta disso. Você vê, eu estou com 60, vou fazer 62 anos, não sabia sobre a desbrota da mandioca. Quanto que eu, eu não não já falei, ajudei a colher nada, mandioca? Eu não sabia disso. É. Agora Bom, vocês não, estão não me não ensinando. É que faz isso aí. É. Tem que fazer isso aí, senão é a mandioca. Pessoal, tá vendo aquele pé de abacate ali? Se o Sebastião falou para mim assim. Plantou ele na greta da pedra lá, para que quando ele crescesse, pudesse subir na pedra para colher. E não é que ele ficou... Do jeito que ele queria. Olha lá. Ó. Um pé de abacate bonito. Dá para ver que tá muito bonito. Plantou no meio das pedras. Agora já estão colhendo abacate. Sem ter que se esforçar para subir no pé. Ih, meu Deus querido. Que coisa boa, viu? Ô, Márcio, esse pé de caqui. Eu tô observando agora que ele já... Né? Já produziu. É, dá a impressão que ele vai até produzir pela coloração das folhas, mas já produziu. E você está falando para mim que produziu bastante. Muito. Aí você me contou essa novidade agora, fala para nós. chegando aqui, tinha, saiu o que tinha 12 tucanos com minha cucaquinha aqui. Saiu um para lá, outro para cá, outro para lá. Só um mundo. Dois mas então eles dão um certo prejuízo, né? Ah, mas não dá, porque o bicho é bonito demais. Bom, isso é. é. Dá um prejuízo no sentido de comer o fruto, mas... só olhando esse, que tão bonito que é, não dá prejuízo. Aqui tem aquele tucano de bico curto e o de bico longo, ou só de bico curto? Tem, tem de tudo. de, de, de vários. Tem do bico amarelo, tem o do bico vermelho. Porque eu não conhecia do bico aquele bico curto lá que nós vimos lá, não conhecia não. Tinha várias qualidades aqui. Né? Um que estava, ele desceu da árvore, estava batendo na janela do carro. Nós estávamos tava descendo para um, um bairro lá para baixo, lá e ele batendo no bico do, no espelho do carro, assim, fui ver um tucano. Falei, mas não acredito que o tucano faz isso também, não? Amora. Né? Olha lá, olha lá a amora. Bem, vou até pegar aquela ali, que aquela ali merece ser registrada. Olha só. Olha só que coisa mais linda, gente. Olha. Dá uma olhada no tamanho dessa amora aqui, ó. Delícia? Que beleza Bom pessoal, eu vou aproveitar Que eu estou aqui no Seu Sebastião Vou mostrar para vocês o pé De café Catuaí Um dos cafés, acho que mais caro Me parece para vender E um dos mais delicados para Cultivar Café Catuaí, o café amarelo E os meninos estão chegando ali pessoal eu Vou aguardá-los ali ó Então, chegando lá embaixo foi dar o passeio de hoje. Eu vou aguardar ele subir aqui que estão paradinho lá. O seu Sebastião tem aqui na chácara dele a chamada pitanga preta. Eu nunca vi, primeira vez. Ela está vermelha ali. E, aí e ali já está preta, já está madura, né, seu? Sebastião? É, ela está junto com o pé de mamão, vamos pensar que é o pé de mamão. É o pé de mamão. Bom, por falar em mamão, eu sei que não dá para confundir, mas é um, um mamãozão bonito lá em cima. É lá em cima do ar tem mais outro lá. Né? Essa semente veio da onde, Sebastião? Essa semente eu comprei do. Olha que coisa linda. linda. Eu a de um, um, um da... que tá Mostra mais pra cá, bem fazendo um favor. Essa Não, aí mesmo, aí mesmo, aí é mesmo. Aí mesmo. Aí, essa aí. Essa tá madura... ela, ela vai ficar mais ainda pra chegar é. na coloração escura, é. né? É. Essa tá preta já, bem Pode, ó. Mas ela, ela aparentemente é muito deliciosa, Fazer um suco. Delícia. Fazer um suco que Eu não conhecia essa qualidade, não. Não? Não. Ela faz lembrar o jambolão, né? É. Essa Deixa eu ver a preta mesmo. Deixa eu ver aqui. Muito bonita, né? gente do céu que delícia Dá tá bom. Tá tá se, se a gente tiver o privilégio delas nascerem e a gente poder passar essas mudas pra frente vai ser muito bom hein? Uhum. o Sebastião tá lá em cima pegando e a semente dela não é tão grande né Bem né não é tão grande, né? Esse parece da outra mesmo. Ai, que belezinha. Ali vem o Daniel. Qual é o nome do outro? Carlos, Carlos. E o Carlos aqui na frente. O Carlos eu não conhecia ele. Tô conhecendo agora. Mas se já demonstra o amor pelo... Ofício da família, isso é muito bom. Fala, Carlos, você tá bom? Alô, tá Carlos. Olha lá o Danielzinho lá, vem que vem. Carlos. Ele travou, pá. Vamos lá, é agora, junto. Lá vou eu chegando. Aí o carro resolveu cantar chegando aqui? Tá bom, Daniel? E eu fiquei esperando o seu WhatsApp, você não mandou, hein? Aí você foi buscar. Aproveitar e foi buscar. Madalena, você percebeu que tinha alguma coisa lá, não? Não. Não, nem, nem pensei que tivesse alguma coisa aí, não. Vocês já buscaram essas daí? Essas daí também se buscaram, tá? Ah, agora eu entendi porque eu vi vocês lá no rio. Agora caiu a ficha. Eu vi vocês lá no rio. Da perna fritadeira de batata palha. Perdeu, hein? Tá Melhorou demais. Agora você vai desencangar ou vai buscar mais? Vou buscar aqueles outros. Ah, você deixou mais ali embaixo? Deixei. Ah, por causa do peso pra subir, né? Para não judiar dos animais, né? O que foi? O que foi, rapaz? É, o que, que foi? O que foi? Vai lá, vai lá. É. Eles vão agora lá embaixo buscar mais dois sacos de areia que eles deixaram lá, porque para subir essa rampa ia forçar muitos animaizinhos lá. Então, como estão aprendendo, eles vão lá agora buscar os outros que estão tá lá. Que vai, que vai, ó. E quem fala que tinha areia ali? Eles vão buscar mais ali embaixo. Cara. É, ele eles falou que puxar. deixou lá, né? Porque na baixada eles puxam, mas eles quase não sabem puxar. Quando chega no morro, eles não aguentam puxar, né? Uhum. Eles vão ali buscar o outro. Pega lá, as fotografias lá, por favor, O Danielzinho na frente yeah. Olha lá Mais uma vez Trazendo os sacos que ficaram lá embaixo Eles vão fazer um cimentado ali E, precisa. e os boizinhos estão aqui já no treinamento ó. Olha que belezinha ó. Só que o carro dessa vez não está preparado Não foi, não foi passado o produto, né, Sudo Ele foi, ele não está É porque ele é criancinha ainda tá Aprendendo até quando ele crescer ele vai cantar mais ó. Olha lá Engraçado, quando tá devagarzinho ele canta, né? É, quando tá Mas parte de arrumar. Não, é falta só de deixar ele calibrado, né? É, só aquele Bom, eu vou aproveitar e fazer um negócio que eu nunca fiz. Olha meus inscritos do canal, você que é jovem, hein, tá com seus 16 anos, 15 anos, olha lá o, o rapazinho lá, ó, o Danielzinho lá, ó. Você pode procurar você pode procurar aí que tá difícil encontrar, viu? O outro tem compromisso já, bem? o outro já namora. Ah. Mas olha lá o moço bonito lá, ó. Aí você cata esses gringuinhos aí da cidade aí, ó. Só, sabe mexer no, WhatsApp. Só no WhatsApp, Facebook, <risos> aí você vai ver o que é bom pra tosse. Então pensa, tem gente ainda assim, gente, tem, tem homem de qualidade e assim, ó, começa pequeno assim, jovenzinho assim, ó. Bom, agora o Daniel vai começar a soltar as cangas, é as cangas mesmo, né? É. Da outra vez eu gravei, só que nós não tivemos o privilégio de pegar eles assim, né, subação. Agora ah. conseguimos. Madalena, bate mais foto do Daniel, porque da outra vez bateu só uma, né? E se você faz isso pra não perder, né Daniel? É. não ser aí, esse pino aí é difícil encontrar outro, né? É. Tem mais aqui, ó. Aí, aqui. Fica guardadinho aí. Aí, é, ó. É. Você tá tirando aí é o que mesmo? Canga, depois... né? Esse... A canga, né? A brocha? É, isso aí é a brocha, você falou pra mim da outra vez, né? É. Você tira a brocha, depois libera o animal, você libera a canga e tira. É, aí tira a sogra assim senão depois... o. Eu... Aqui já tirou, aqui daí já tira a canga e já sai duas vezes, né? A, a, a sogra é uma peça só, né? É, só ó. tem duas pontas que você coloca nos animais, né? É. Que ainda brinquei sobre sogra. É, bom, uma já tá liberada. Eu já fiz uma propaganda sua aqui. Depois você vai ver lá no canal. Já. Fiz a propagandinha pra você aqui já. Não vou cobrar nada, né, Sebastião? Não vou cobrar nada, é de graça. Você vai levar, então? Eu não gosto que meu pai é louco animal. Esses seis aí? É. Aqueles ali é do voo. Aqueles dois lá? É. Ah, entendi. Por que você está liberando eles, então? ou vai abrir lá para colocar os dois garotinhos dele, e depois levar esses seis embora para outro pasto. O Carlos ele só usa macho ou usa fêmea? É. Só, só macho, só macho. Não. não sei se alguém usa fêmea, né? Nós é só com macho. Uma pergunta boa, Madalena. Nunca parei para perceber isso, né? Não, mas as fêmeas têm que ser tratadas com mais delicadeza mesmo, né? Os machos tá que... têm que agarrar no pesado mesmo e dar uma chance pras fêmeas, né? É, é ué! Olha um dos fazendeiros chegando aí, ó! Olha, ah, garoto! Ô, seu Sebastião, dá uma chegadinha aqui. O senhor tava falando pra mim, da outra vez que eu estive aqui, e eu acho que eu acabei confundindo. O senhor está falando para mim que um carro, vamos dizer, não é esse carro de boi pequeno aí. mas é um carro normal. Ca é, é um carro normal não, mas um carro, é isso, um carro normal, um carro completo. É um normal. É, quantas peças que o senhor contou? 186. 186. 186. Aí, logicamente, você está contando com aquelas os embelezamentos da roda, é contando com o aro de ferro, é. as, as cambotas. Tudo certinho. É, conta a da, da moto, deão, deão, deão. Cocão. cocão, e aí vai. É. A, esteira. a esteira, uma hora dessa. O senhor tem uma aí, não tem? Que é do seu pai? Tem o, suero, o suero, as agulhas que vai na ponta, e a xeda. Isso, uma hora eu gostaria, com calma, queria que o senhor falasse, olha, isso aqui é a cheia, isso aqui é isso, isso aqui é aquilo, para nós registrar. Porque eu não tive ainda Pior que, que eu pesquisei, pesquisei na internet e encontrei muita coisa, mas não encontrei completo não. não. Não? Não, não encontrei completo não. Acho que ninguém pesquisou, ninguém se preocupou com isso. Então né? o senhor encontrou só metade do É, verdade mesmo. Vai lá? Então vai. Sortar os bichinhos para descansar. É isso bem. E você é o mais novo integrante da família? Você é esperto, hein, menino? <risos> Eu na sua idade fazia a mesma coisa Tá certo Eu tava falando aqui que quando a pessoa agrega Gente boa na família Seja sempre bem vindo né oh, Sem dúvida né é. Tchau Daniel Obrigado por mais essa chance aqui Vê meu irmão Seu Sebastião Vou aproveitar aqui nós estamos conversando, hoje não vai dar tempo de fazer uh, a nomenclatura que se chama, né? De um carro completo. Mas olha, essa madeira aqui que eu fiquei curioso, que é essa peça aqui, ó. Que é essa aqui. Vou até colocar meu dedo aqui. Essa daqui. Tem essa daqui tem aquela lá. Ela faz uma curva, né? Ela faz uma curva. curva ficar o carro. Essa curva aqui, então, ela não é feita de uma tábua larga. Não é. Não. Não é. Não uma é uma peça mais grossa, hum. que ela é torta assim. Aí o racha aqui, aí abre ela aqui, aí o senhor põe o um morde para poder fazer essa Quer dizer, você vai pegar uma árvore torta, torta. vai aproveitar aquela tortura para fazer essa curva? Fazer essa, essa peça. Ah, é a entendi. Cheda do carro. Essa aqui é a xeda? É a cheda do carro. Eu achava que ela era um, uma tábua que vocês tinham lá, sei lá, uma tábua de dois metros de, de largura por uns três de comprimento. E fizesse o desenho nessa tábua, Não, não é. Olha, Madalena, que inteligência. Você já pega tá na própria natureza, né? Isso aí é uma madeira que já é torta, já para poder fazer isso aí, senão não faz. Não faz. Fazer, faz, mas depois quebra torto. Que aí o senhor tem que cortar as águas da madeira, sabe? E aí nesse caso, não, né? Descer no jagurteado assim, o senhor acompanha. Você vai, vai acompanhar as ve os veios da madeira, da né? Da madeira, e aí ele já não... Ele não, ele não quebra fácil, né? Opa. E aqui? Tá e aqui? É onde ela vai unir? É, aí vai colocar um na outra. Vai unir aqui, né? Olha Sim. lá. Aí, ó, ver. Tô vendo, vai Aí, pra... aqui, vem, ela vem até aqui só, essa peça. Isso. E aqui, vai, aqui, você pode olhar que tem um carro, por baixo, um corpo baixo aí. Tem. Poder... Tem mesmo. E esse central aqui? Esse cent... Ah, muito bom, muito bom. Ah, tá, entendi. Esse central, ele, ele pega lá na, na onde está a sua mão aí. Ele pega aqui. Ele pega aí e vem aqui. E aí vai lá atrás na traseira do carro. Ele vai embora. Aí as arreias atravessadas, essas coisas atravessadas, tá vendo aí? Tô vendo. Chama arreia. Então, aí uma hora, seu Sebastião, se o senhor não, não achar que é demais, eu vou te pedir a gentileza do senhor me... Não me, mas nos dar o prazer de, fa de falar na criatura dela. Vamos chegar na... na, na, na nas 186 peças. Olha aqui, o senhor vê o tanto que esse carro trabalhou. Olha aí esse, a, o desgaste, né? O desgaste que deu aí. Porque aqui era retinho, do jeito que vinha aqui e ali. Deixa eu ver aqui. Mas esse, esse carro só com nós já está com mais de 60 anos. Quando o meu pai comprou ele, já era carro usado. E que madeira que é essa aí? Será não? Essa aqui é jacarandá. Ah, Essa e, e isso aí ele gastou por fricção, né? Isso aqui é de tanto trabalhar Vai friccionando é Aquelas correias que põe aqui Vai, vai... vai friccionando, friccionando vai e vai gastando um tampo, Deixa eu ver o tanto que gastou, gastou aí, né? Fez até uma, Fez até uma, cova, uma covinha ali, uma né? cova aí, olha Dá pra ver que trabalhou bastante, né? Dá, dá mesmo dá. Porque se for um carro meio novo Pode olhar que nem sinal tem aí É, né? nunca pensei nisso, né, preta Então isso aí é desse jeito aí que funciona Só aqui, seu, seu Sebastião sem a gente ver os enfeites, porque tem gente que é caprichoso demais, né? A roda chega a brilhar. É. Tem aqueles negócios parecendo prata, mas chama aquelas. As agulhas? Agulha que e chama? Aquilo é aqui inhoque. Ela sai daqui e vai do outro lado ou só entra? Ela passa. Ela faz o, Ela faz o mesmo sistema dos gatos aqui, ó. Ah, entendi. Ela, Ela faz o mesmo sistema aí. daqui, ó. Ela, Ela vem, vem aqui, passa, eu, por fora. O outro carro tá ali dentro passa. Ela embelece os dois lados. Os dois lados. Dois é. Lado. É. Então, olha, sem contar já, já, quantas peças a já gente já tem nesse carro, né? As agulhas da roda aí, tem carro que tem 50, 40 agulhas na roda. Está assim, embelezar. É pertinho uma da outra. Está embelezar. É. Né? Agora esse aí foi carro feito muito há tempo, nem pôs isso aí. Entendi. Ah. Gente, então, o senhor está falando que com vocês está com, tá com 60 anos é, esse carro? Já está com mais de 60. Mais de 60, só Mas, com o senhor? Eu já tô com 72. Ele pode ter, por exemplo, aí, um, sei lá, uns, vamos falar um... Uns um 70 vai? Os caras tem uns um 70 para lá, já que ele já tem, tem. Porque oh, quando que... meu pai comprou, eu, ele, ele, ele, eu era mais do que menino, né? Se tivesse uns 8, 10 anos, 12 anos tá atrás. trás. Puxa a vida. E já era carro usado. Já, já era usado. Já era usado. Agora só vai descer. Que... Desse jeito. É, o coração da gente se apega com essas coisas, né? Se apega mesmo. Você vê, é um passado. Que ainda traz muita recordação, né? É, é. Aí, a, a esteira é a mesma? A, a esteira não, né? Aí faz outra. O senhor é, pode dizer pra gente a distância maior que o senhor foi? Que esse carro, o senhor lembra? Maior que eu fui. A distância que, o senhor, que esse carro já foi? Ah, eu daqui, não. por exemplo, daqui em Bitúria, um exemplo que eu tô falando? Ah, não. Aí foi muito mais, né? Esse carrinho aí já foi... Eu falei que ele já andou mais longe, de mais de uns 300 quilômetros que ele já foi já. Foi assim bu... distância que ele foi. Isso, eu estou perguntando, é isso já mesmo. Já. Agora vai passar, nós estamos falando de um carro antigo, agora vai passar um agora carro agora moderno. Agora o automóvel. É, agora veio o automóvel. Ah, Olha lá. Já que eu volto aí. Falou, fazendeiro! E o motorista é nosso irmão. É, é mais um da casa. Aí, e, e, e, o senhor chegou aí esses 300 quilômetros, não? Foi? Ah, foi. Quantas horas de viagem? Ah, gasto umas par de horas mesmo. Bastante horas. Várias noites se for o caso, não é? É, é. Lembra o que foi buscar, Sr. Bastião? Não, nós né? foi no um desfile. Só para ter o prazer de ir no desfile? Prazer. É. A, a distância mais longe que eu fui em carro de boi para desfilar foi Piragi, que chama. Já viu na cidade? Não, não tive é. o privilégio não. ainda não. É para frente de Barreto, 100 quilômetros. Barreto, sabe onde? Barreto, sim. Eu fui é no estado de São Paulo, a gente é, conhece, é mais fácil. Mais de 100 quilômetros para frente, chama Piragi, uhum. essa cidade. E esse carro foi lá. Quantos bois que foram puxando ele? É, é oito. Oito bois. Oito. Mas Aí ele foi... não foi rodando? Não, ele foi em caminhão, né? Foi em caminhão. É. É, levou o boi no caminhão, levou ele no caminhão. No caminhão. Agora sim, ele rodando. Aí eu rodando, aí, aí já, já anda mais pouco, porque não tem jeito de andar, uma distância muito longe. Cada o boi não entra, né? não aguenta, né? Mas aí até uns 50 quilômetros, aí nós já andamos rodando com ele. Não. Aí eu fui buscar, por exemplo, milho, é, sei lá o quê. É. Assim, né? Então. Tá aí, gente. Faz parte da família. E não tem como negar, né? só ia na cidade com ele fazer compra? Ia fazer compra. Aí é mais fácil que é perto, né? Ah, o meu pai morava ali perto de Santa Rita de Calda e ele ia o Orfino Levar dois, três capados dentro do carro aí para ele trazer o mercadoria Porque naquele tempo não tinha condição, né? E já faz aí uns 60 anos, vai 70 já, né? O capado ia vivo ou mat... ia é vivo? Unha, dois, dois, dois capados, dois, três aí punha dentro do carro né? para barganhar, chegava lá, deixava, deixava e... negociava É, trazia mercadoria esse tempo é, é o que eu penso, que era o tempo do melhor negócio, né? Melhor negócio. Hoje o dinheiro tirou tudo isso, né? Tirou até o prazer de você conhecer pessoas, né? É. Você chegava lá, com certeza ia conversar, ia tomar um café, ia conhecer a pessoa, o um interessado no escapado, fazia tudo o que tinha que fazer e já negociava no que tinha e voltava, né? Que eu guardar aqui, eu vou mostrar uma foto de boi que tem ali, mas agora não sei nem onde está. Tem que procurar. Essa foto de aí era do meu avô, dos bois do meu avô. Eu acho que aí uns cento e tantos anos faz disso aí faz que foi batida essa foto. Ela é preta e branca. Mas eu não lembro que eu não marcou a data, né? Porque não foi no tempo da gente, né? É. Já no tempo do meu avô, meu pai ajudava ele, eu nem vestia, né? Mas mais de 100 anos ela tem. E tem aí a foto aí, mas eu não estou Eu vou achar ela uma Mora hora. com calma, senhor. Eu vou achar ela uma hora um Se... antes eu vou voltar aqui. Seu eu vou voltar Sebastião, pra... eu trabalho num lugar onde tem umas moças lá que elas fizeram um curso de conservação de fotografia. O senhor sabia que tem que pegar a fotografia com luva? luva? Com luva. Quanto mais o senhor cuida dela, mais anos elas, elas aguentam, oh, pera só um minutinho ah, Mas o um rapaz ia correndo, tirou minha atenção e parou oh, Mas eu vou falar a verdade, hein camarada A mulherzinha foi lá pra frente dizendo, Vai, vai lá buscar ela Tá bom, já que você não quer, deixa E eles fizeram um curso de conservação de documento As fotos, nós não podemos pegar as fotos assim com a mão normal Porque tem gordura na oh, mão, tem, tem sal Tem, sabe? Então tem umas, essas luvinhas mesmo de, de, de... Sei, eu sei qual é É, e usa mas o senhor vai me fazer esse favor sim de coração. Para mim e pros inscritos do canal, pros visitantes, pra gente falar a respeito. A próxima vez que o senhor voltar aqui, eu vou mostrar para o senhor. hoje a gente não está esperando. Uhum. Não, hoje não. não. Tira um carro de boi para mostrar também as peças é, é, aí a gente é faz com pra... mais calma. Aí dá certo. Não é. vai demorar muito não, viu, senhor Não. Senhor. Não. Ah, o senhor podia ligar pra gente o dia que o senhor voltar. Se e se eu falar é? pro senhor que eu liguei ah. pro senhor uns par de vezes, olha no seu telefone, tá lá chamado lá? O ligou? Ó? Liguei várias vezes. Hoje? Não, hoje não. Uns, uns dias aí atrás. Ah, é... é. Mas é, aqui tem esse problema, né? A é. vezes o senhor está trabalhando, está num lugar que não dá sinal. É. Mas se o senhor olhar lá, o senhor vai ver. Mas o menino lá disse que ia, deixar, ia ligar no meu WhatsApp, entrar no meu WhatsApp. Não entrou, mas eu vou conversar com ele depois. Obrigada muito. Tá bom, senhor Bastinho? Obrigado por mais uma vez nós estar aqui com o senhor. E esse carinho que o senhor tem atendido a gente, viu? Eu que agradeço.